Olá, seja bem-vindo, que bom que você está aqui na página de Guia Definitivo para o Fim da Calvície. O primeiro aviso que eu quero dar a você, não clique no botão abaixo que você quer este produto sem antes assistir tudo que eu tenho para falar para você. Porque senão você vai ali, clica e vai direto para o produto, mas eu tenho algumas informações relevantes para passar para você e é muito importante você escutar até o fim, porque eu consegui encontrar através de amigos que foram em especialistas, que foram em médicos, que foram em diversos lugares encontrar uma fórmula para fazer o cabelo crescer em definitivo. Tá aqui, tá aqui e aqui do lado vou colocar como eu estava em 2019, como é a diferença para você ver nitidamente a diferença de como, eu não tinha nem cabelo, né? Eu era careca, de como agora eu tenho cabelo. Vamos lá. Isso que eu vou informar para você através de um guia, de um PDF, que vai chegar no seu e-mail, que eu estou passando para você, vai chegar no seu e-mail, com tudo que eu fiz, o relato de tudo que eu fiz. Desde quando eu fui para os Estados Unidos, que eu fui para Flórida e Orlando, lá encontrei com amigos que me passaram essa unificação de três produtos, três, para que eu pudesse alcançar os resultados. Alberto, então peraí, a primeira pergunta, você não vai enviar os produtos? Não! É um guia com todas as indicações de tudo que eu fiz para que o meu cabelo pudesse voltar a crescer. Poxa Alberto, mas você vai estar cobrando por uma informação, deixa eu dar alguns dados para você aqui. Se hoje você for consultar com algum especialista do ramo de tratamento capilar, você não vai pagar numa consulta menos de 400 reais. Não tem consulta menos de 400 reais. Se você for fazer um tratamento capilar, eu já fiz 10, cada um custa no mínimo 500 reais. Você vai pagar em torno de 5 mil e no, na minha condição, eu não consegui fazer um fio de cabelo nascer com tratamento capilar. Existe o transplante. Transplante varia no Brasil em torno de 30 a 50 a 80 mil reais. É uma cirurgia que você arranca dessa parte aqui do cabelo, você arranca essa parte literalmente e você vai implantando fio por fio. E aí aquilo tem uma chance muito grande, muito grande mesmo, do seu cabelo voltar a crescer. Alberto, você disse que tem um, um produto, né? Que você espalha no cabelo e tal. Pois é, mas não é só o produto. Não é só isso que eu fiz. Foram a junção de três informações, né? Para conseguir esse resultado. E por que é que isso não é divulgado no Brasil? É aí que mora o X da questão. Por que é que isso as clínicas não divulgam, os médicos não divulgam? Porque quebra a clínica. Quebra. É um tratamento barato que eu fiz. O tratamento que eu fiz, o relato que eu passo para vocês, é um tratamento barato. A clínica de tratamento capilar nunca vai adotar um sistema desse. E antes de eu chegar aqui e desenvolver esse produto para vocês. Eu e mais três pessoas ligadas a mim diretamente, nós fizemos esse teste desde dezembro. Dezembro, janeiro, fevereiro e março. Dezembro no finalzinho, nem conto, praticamente três meses. E a indicação que eu tive lá nos Estados Unidos é para que eu possa fazer pelo menos um tratamento de um ano. E é o que eu estou fazendo. E o meu resultado está aqui. Vamos comparar com o vídeo que está aqui de volta. ó. O vídeo que está aqui de como eu era em 2019 e essas pessoas que eu conheci nos Estados Unidos que fizeram esse tratamento de um ano já estão há cinco anos sem fazer tratamento nenhum e o cabelo não cai mais Porque tem gente que fala ah mas eu usei esse produtinho aí Alberto e caiu Por quê? vou te contar o porquê que caiu porque só ele não dá força para o cabelo se sustentar não dá força para o cabelo se manter, então no pdf, no guia que você vai adquirir aqui comigo hoje, eu conto passo a passo o que eu fiz e o que foi que fez o cabelo crescer e fortalecer o cabelo, não adianta o cabelo crescer e cair, então essa solução que eu estou te dando, um guia, um pdf que vai chegar no seu e-mail. Cuidado na hora de colocar o seu e-mail, o seu e-mail é o único contato que a plataforma da Monetize, o qual está esse guia, vai enviar para você. Se você errar na hora do e-mail, você não vai receber, entendeu? Eu estou dando todos esses passos, estou falando para todo mundo, primeiro, porque isso funciona, gente. Né? Eu não estaria colocando aqui a credibilidade deste canal que eu tenho, no YouTube, com mais de um milhão de pessoas, o trabalho ao longo do tempo que eu tenho em uma questão falsa, em um produto falso. Não, eu não varia isso. Eu estou tratando com honestidade, com seriedade com você, que é careca, com você, que tem calvície e que quer se livrar disso. Você quer definitivamente vencer a calvície. Vamos aos pontos novamente. Uma consulta de tratamento capilar não custa menos que 400 reais. E nenhum médico, eu desafio aqui, nenhum médico vai receitar para você essas três junções, essas três combinações que eu passo de relato meu no PDF e que eu consegui fortalecer. Um tratamento capilar, uma sessão, custa 500 reais. No mínimo, tem cidades aí que é 800, 900 reais. E você tem que fazer pelo menos 10. Eu fiz, não nasceu um fio de cabelo. E o tratamento capilar, o transplante capilar, custa em torno de 30, 50 a 70 mil reais. O guia é definitivo para você acabar com a sua calvície. Em definitivo. Você em breve vai estar contando aqui na nossa página relatos de que você conseguiu vencer isso. E é isso que eu espero você. Agora que você já assistiu todo o vídeo, tem um botão aqui embaixo para você adquirir esse PDF. Não vou mandar produto para sua casa, viu? Eu não vou pegar os produtos e mandar para sua casa, não. É um guia que depois você pode ir. Vou fazer propaganda de graça aqui agora. Depois você pode procurar no Mercado Livre, no site da Amazon ou na farmácia perto da sua casa no que está escrito no PDF, mas é uma escolha sua e, claro, você não pode fazer nada sem antes consultar o seu médico. Você não pode fazer isso. O PDF, o guia que você vai estar adquirindo a partir de agora, clicando no botão abaixo, vai chegar no seu e-mail e você vai ter em mãos algo raro que ninguém divulga por aí. O guia definitivo para o fim da calvície. Depois você me conta o que foi que aconteceu. Um forte abraço. Boa sorte para você. O botão tá aqui embaixo. Tá bom? Até mais.